Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de matemática. E nessa aula, nós vamos aprender a trabalhar as relações inversas entre adição e subtração a partir de alguns problemas. Para pensar nisso, nós vamos observar o caso de Pedrinho, um garoto que ganhou uma caixa de brigadeiros de sua mãe e depois ganhou mais quatro brigadeiros de um colega. Ficando com um total de 13 brigadeiros. A pergunta que eu quero fazer aqui para você é a seguinte. Quantos brigadeiros tinha na caixa que Pedrinho ganhou de sua mãe? Bem, meu amigo ou minha amiga, como é que a gente consegue resolver esse problema? Para pensar nesse problema, nós vamos fazer um desenho aqui. Inicialmente, o Pedrinho ganhou uma caixa de brigadeiros e depois ganhou mais 4 brigadeiros. Então, temos uma caixa mais 4 brigadeiros. Como ele ficou com 13 brigadeiros no total, temos que a caixa de brigadeiros mais 4 brigadeiros é igual a 13 brigadeiros. Então, vamos desenhar os 13 brigadeiros aqui. Beleza, agora que já desenhamos os 13 brigadeiros, o que podemos fazer agora para encontrar o número de brigadeiros que tem na caixa? a gente pode fazer o seguinte, como sabemos que o Pedrinho tinha um certo número de brigadeiros, e depois de ganhar mais 4 brigadeiros, ele ficou com 13, a gente pode cortar desse total os 4 brigadeiros que ele ganhou depois. Assim, vamos saber quantos brigadeiros tinham inicialmente na caixa. Então, vamos fazer isso aqui agora. Vamos cortar aqui os 4 brigadeiros desse total. A gente corta aqui, 1, 2, 3 e 4. Como nós cancelamos esses 4 brigadeiros aqui do lado direito, a gente também precisa cancelar os 4 brigadeiros aqui do lado esquerdo, para manter a igualdade entre esses dois membros. Então, vamos cancelar esses 4 brigadeiros aqui, 1, 2, 3 e 4. Ficamos com quantos brigadeiros aqui, sem ter sido cortados? Vamos contar. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, meu amigo ou minha amiga, tinha 9 brigadeiros na caixa que o Pedrinho ganhou de sua mãe. Repare que, inicialmente, nós tivemos uma adição entre o número de brigadeiros que tinha na caixa e o número de brigadeiros que o Pedrinho ganhou depois, e aí encontramos o total de brigadeiros. Como a gente não sabia o número de brigadeiros que tinha na caixa, a gente subtraiu do total de brigadeiros, que era 13, o número de brigadeiros que o Pedrinho ganhou após ter recebido a caixa, que, nesse caso, foram 4. Aí, a gente encontrou o total de brigadeiros que tinha na caixa que são 9. Viu que legal? A gente utilizou aqui a subtração entre o total, o total de brigadeiros que o Pedrinho ficou ao final, com um dos números que foram adicionados, que, nesse caso, foi o número de brigadeiros que o Pedrinho ganhou após ter recebido a caixa. E a gente fez isso para encontrar o outro valor aqui de brigadeiros que tivemos na adição, que, nesse caso, foi o número de brigadeiros que tinha na caixa. Bem, agora que a gente já fez desse jeito, a gente pode representar tudo isso aqui com expressões matemáticas. Então, vamos começar aqui pela adição. Temos aqui um valor que não conhecemos de brigadeiros, então, eu vou deixar um espaço em branco aqui, mais 4, e isso é igual a 13. Repare, meu amigo ou minha amiga, que nós temos uma adição. Para encontrar o valor de brigadeiros que estão faltando, ou seja, a quantidade de brigadeiros que tem na caixa, podemos utilizar a relação entre adição e subtração. A gente pode fazer dessa forma porque, se temos a soma entre dois números e encontramos um resultado, quando a gente fizer a subtração do resultado com qualquer um dos dois números da adição, vamos encontrar o outro número. Sabendo disso, podemos utilizar essa ideia para encontrar o número de brigadeiros que tinha na caixa. Se o número de brigadeiros que tinha na caixa mais 4 é igual a 13, temos que 13 menos 4 é igual ao número de brigadeiros que tem na caixa. E 13 menos 4 é igual a quanto? 13 menos 4 é igual a 9 ou seja, tinha 9 brigadeiros na caixa que Pedrinho ganhou de sua mãe. O que nós fizemos aqui nesse exemplo é chamado de operação inversa, e a subtração é a operação inversa da adição, assim como a adição é a operação inversa da subtração. Mas como assim? Bem, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso na próxima parte dessa aula. Então, quero deixar aqui para você um grande abraço e até o próximo vídeo!